Todas, estamos aqui hoje eu e a doutora Alessandra Serávo. Posso mais um pouquinho pro meio aqui, o pessoal ver a gente. Boa noite. Eneida, Lívia, podem vir, podem entrar. Hum. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito relevante para vocês, para nós mulheres, né? Nós mulheres aí que. Quem não, quem não chegou ainda nessa fase. Com certeza quer chegar, né? Quem já chegou na menopausa? Levanta a mãozinha aí, quem já será que ela sabe o que é menopausa, né? É. Ou quem acha que já chegou na menopausa aí, levanta a mão. Eu não cheguei, não, mas vou chegar. <risos> Espero chegar, quero chegar, né? É, quem quer viver muito, com certeza quer chegar na menopausa, né, Alessandra? Uhum. Gente, a Alessandra, a Kênia, uai Kênia, você já, a Kenya já levantou a mãozinha ali, a Kênia já, já chegou na menopausa, então, mas vamos, vamos chegando aí, você conhece? <risos> vamos chegando aí, boa noite Ana Paula. Ana Paula, Ana Paula. obrigada Ana Paula, Kênia um beijo. Vamos chegando aí o tema de hoje muito relevante, um tema muito importante para nós mulheres. E a Alessandra é aqui uma médica querida, amiga do coração, de muito tempo. Trabalhamos juntas, a Alessandra trabalhou nas clínicas onde eu fui residente. Já trabalhamos juntas com partos. E aí estamos aqui juntas num projeto, né, que é falar e trazer para vocês aqui um tema e trazer tratamentos inovadores e cuidados de saúde para vocês, para as mulheres aqui de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, né? Porque a gente vai poder fazer tratamento online também, mas para mulheres que estão nessa fase da vida que é a fase de peri e pós menopausa. Uhum. Primeiro, Alessandra, eu quero que você explique aqui para nós. O que que é menopausa? Como é que a mulher sabe que tá na menopausa? Quando que acontece a menopausa? Então, Boa noite, gente! Eu também queria dizer que é um prazer estar tá aqui. É, é, um, é uma coisa que eu e a Kesia a gente já conversa há um tempão de fazer essa live, que nunca sai. E um assunto que a gente está ensaiando ensaiando pra falar há muito tempo e eu quero falar que eu tô muito feliz de estar aqui tô me sentindo muito privilegiada e honrada Sim. você sabe o tanto que eu te adoro, eu te adoro. então, é, tô feliz tô nervosa, mas tô feliz ela ah, tá nervosa, gente eu tô da relax aqui, a Alessandra tá nervosa daqui a pouco eu vou ficar relaxa tá? por favor, mandem coraçãozinhos aí mandem <risos> beijinhos pra Alessandra ficar relaxa ela tá nervosa aqui vou ficar relaxa então, é a gente tá achando muito importante falar sobre Menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. É bom a gente situar mesmo na questão conceitual, porque é importante a gente saber. A menopausa é uma data, uhum. né? É um evento, então a menopausa é a data da nossa última menstruação. Igual a gente tem lá a primeira menstruação da vida, a gente vai ter um dia a última menstruação da vida, né? Então, é isso que a mulher fala assim, ah, já tô na menopausa. Não existe isso de tá na menopausa, né? É, a menopausa é um evento, mas a gente acaba falando Falando, assim. então tô na menopausa é. é um jeito errado de falar, mas tudo bem, a gente entende, né? É, a gente também até fala assim. É. Mas o fato é, a menopausa, depois que a gente teve a última menstruação, um ano depois a gente olha e fala, ó, oh, a última menstruação foi ali, ali é determinada a menopausa. Só que tem uma questão que é o seguinte, existem variações, as variações começam anos antes, do evento menopausa. Que variações são essas? Variações hormonais. Então, o nosso ovário, ele começa a entrar num processo de falência. né? Então, o processo da falência ovariana acontece anos antes da menopausa. Em torno de 4, 5 anos antes da menopausa. Então assim, E quando que a menopausa acontece? Né? Em média, 50 anos. Dos 49 aos 51, é mais ou menos o período em que toda, na maioria das mulheres entra na menopausa, né? Quer dizer, que ocorre a menopausa. Então, quatro, cinco anos antes disso, então a partir dos 45, 46, a gente já começa a ter variação dos hormônios produzidos pelo ovário, né? Então a gente começa a ter variação estrogênica. E daí? E daí que a gente começa a ter sintomas, né? Então a gente começa a, ter, a sentir essa variação hormonal mesmo antes de acontecer a menopausa. Então, esse período antes da menopausa, que é chama de perimenopausa, a gente tem essas variações estrogênicas e, normalmente, o que, que acontece com a mulher? Ela começa a ter, principalmente, alteração de regularidade menstrual. Então, ela começa a perceber que a menstruação não está como era antes. Isso para as mulheres que não usam nenhum método hormonal, né? Então, mas principalmente isso, então, é, os sintomas, eles começam nesse período anterior e aí a mulher começa a perceber esses sintomas. Então, variação hormonal é o primeiro, as ondas de calor, né? Então, ondas de calor já começa e antes, então a mulher não entende direito, não, tô menstruando, mas tô tendo onda de calor. Suores noturnos, ela acorda de noite é, com, a, com a camisola, com o pijama todo molhado, Sente calor, sente frio, cobre, descobre, né? E isso interfere na qualidade do sono. A paciente começa a ter, a pessoa começa a ter insônia, começa a ter um sono pouco produtivo. Isso interfere na vida dela, porque no outro dia ela não produz como, né, como ela gostaria. E, e as alterações é, emocionais, irritabilidade, labilidade emocional, Falando do entendendo o que tá acontecendo, né? Então, isso tudo é sintoma de, de perimenopausa, né? Uhum. Então, assim, isso são sintomas da variação hormonal anterior à menopausa. E depois a gente tem os sintomas da pós-menopausa, que são os sintomas do hipoestrogenismo. Aí a gente não tem estrogênio mais. Né? Tá. Quando a menopausa acontece, para de menstruar, acaba o hormônio? Na verdade, a prin... Acaba o estrogênio? Então, não acaba. A principal produção estrogênica que a gente tem é a ovariana, hum. né? Mas a gente ainda vai ter uma produção pequena de estrogênios pela suprarrenal, né? E, e outras fontes, mas principalmente a estrogênica acaba. Né? Tá, mas quando a gente para de menstruar, ali na menopausa, que é o de menstruação, as células da granulosa do ovário, elas ainda produzem um pouco de estrogênio, não? Produzem. É, um outro tipo de estrogênio, né? Não estradiol. Na verdade, a gente tem o estrogênio feminino. A gente tem três tipos de, de estrogênio, né? Estradiol, estrone e estriol. Uhum. E o estradiol é o mais potente, vamos Sim. dizer assim, não é isso? Que é o que a cédula anulosa produz. Uhum. Porque essa é uma explicação, é, a, porque tem muitas mulheres que mesmo depois de pararem de menstruar, ainda tem... Muitas mulheres perguntam assim, ah, mas quando eu parar de menstruar, minha vagina vai ficar ressecada e vai ficar fina e fechada imediatamente? E não, né? Muitas mulheres, uhum. por conta desse estrogênio que é produzido na supra -renal, uhum. né desse estrogênio que é mais fraco, mas que continua sendo produzido ali no parenquim ovariano... Uhum. O que, que é parênquima ovariano? O ovário ele tem os folículos, né, que são aquelas bolotinhas que a gente ovula todo mês, que produz estrogênio, e tem também o parênquima, que é aquelas células que ficam ali. Imaginem, vamos falar uma fruta para a gente simular o ovário. Que fruta a gente falaria? Que hum. tem, tem o tecido ali e tem as bolinhas lá hum. dentro. Então, te estirar as bolinhas, que são os óvulos, né? que Isso ali acaba depois que a mulher entra na menopausa, fica ainda o tecido. Esse tecido produz um pouquinho de estrogênio, né? Sim. Uh -huh. Mas que, que é esse aí, o E2 e o E3, né? Uh -huh. Que é o estrona e o estriol. E o estriol. Esses aí são mais fracos, né? Mas <risos> eles vão diminuindo um pouquinho, né? Aí, ao longo dos anos depois da menopausa, eles vão diminuindo diminuindo. Uh -huh. Então não é aquela coisa assim, parei de menstruar com 50 anos, amanhã não transo mais, minha vagina acabou, minha pele ressecou, não. Mas vai progressivo e cada mulher tem um padrão diferente. Né? É, eu costumo falar que o ovário, que é, assim ele entra num processo de falência, né? o Sim. processo de falência. O, o ovário ele não para de funcionar abruptamente, Sim, é. é isso que você está falando, existe todo um processo, então o ovário... Ele vai indo, ele, não tô aguentando mais, aí ele dá um suspiro, produz mais um pouquinho para. Por isso ele tem voa. mulheres assim, que fica assim, você menstruar cinco meses, depois menstrua. Exato. Ah, eu achei que era menopausa. É. Aí não, aí menstruei é menstruei de novo. E aí o que é muito ruim que elas têm sintomas, aí melhora. É melhor. então melhora. É. Aí começa a ficar ruim de novo. Não, então... ela acha que eu vou começar o hormônio. É. Não, não precisa não, melhorei. É. É. Então é, é muito instável, o que é muito ruim, na verdade, né? Assim, para muitas mulheres é. isso é, é um desconforto. Isso assim, eu não me reconheço, né? Sim. Porque tá variando demais. Na pós Isso também da irregularidade menstrual, é. aquelas hemorragias chatas, porque aí você fica produzindo estrogênio, às vezes, sem progesterona, porque não ovulou, isso. e daqueles aqueles sangramentos, né? E tem uma coisa, mesmo a pessoa que usa é, métodos contraceptivos hormonais, o método contraceptivo, ele não, ele não interfere na falência ovariana. Isso, então, é isso é importante. Porque ela pode estar menstruando bonitinho, porque ela está tomando pílula, por exemplo, mas ela está tendo sintomas isso de. Isso é importante, falência. tá, é. gente? Às vezes você não vai ter o fogacho ou sintomas aí da falta do hormônio, porque você tá tomando hormônio da pílula. Uhum. Mas a sua produção lá no ovário, seu ovário tá morrendo do mesmo jeito. Isso. Ah, não, mas eu não, eu não sinto nada. Tá, você não tá sentindo porque a sua pílula tá te dando seu estrogênio. Mas seu ovário também tá ficando velhinho. Sim. Ele também. E a pílula não vai nem, nem proteger pra ele durar mais. Uhum. e nem fazer durar menos, uhum. é a mesma, a mesma resposta assim, ah, eu tomo pílula há muitos anos, vai atrapalhar de engravidar? Não. Ah, eu tomo pílula há muitos anos, meu ovário vai falir antes, vou entrar na é. é. Também não. Não interfere. Isso aí é genética, não né? Não interfere na vida dele, Isso. O que influencia mais é a genética, e eu não sei se talvez questões ambientais de... de é, questões tóxicas, é. talvez isso, né? É, porque mulheres que se submetem radiação, por radiação, exemplo. Radiação, é? essas coisas. É. Mas a questão de usar a pílula de maneira alguma, né, vai influenciar. É. Mas aí, questão. aí eu acho assim, é, a gente tem essas definições, e aí a gente tem isso que é mais comum com relação aos sintomas, sintomas né? Então são sintomas vasomotores, que são esses sintomas de ondas de calor, então tem essas ondas de calor, que às vezes é igual assim, eu tava te falando, é, que a gente estava comentando sobre isso. As ondas de calor não é simplesmente vir uma onda de calor é que calor. Muitas vezes ela tá acompanhada de mal -estar, ansiedade, né? de mal-estar, de uma sensação ruim. Picardia. Tá angústia. É. Isso. Então, Ai. às vezes, as ondas de calor são muito ruins. Eu tô aqui na live aqui e começa, né? Ai. É. Peraí, viu? Ai, que agonia, eu fico vermelha. Aí, Isso. às vezes, a mulher acha que todo mundo tá vendo que ela tá vermelha. Isso. Ai, que eu tava numa reunião, aí começou aquele negócio, todo mundo, às vezes nem todo mundo olhando pra ela, mas ela sentiu que ela tava vermelha, que ela tava suando. Isso. Eu tive que sair da reunião. É. Então atrapalha a produtividade da mulher. Sim. E a mulher hoje com 50 anos tá em plena produtividade. Não é a vovozinha de, de antigamente. É. Né? Uhum. Eu tenho 40. Com 50 eu, eu acho que eu estarei mais ou menos igual eu tô hoje, uhum. acho né, com é. botox e etc e tal, eu acho. Uhum. <risos> é, então isso começa a ficar, é muito desconfortável, ela nunca sabe que hora que vai ter e, e, e né, e aí tem essa questão noturna dos suores noturnos Sim, também, sim, você né? acordar de noite morrendo de calor, suando, é. aí você liga o condicionado, e seu marido quer desligar e puxa a coberta, de repente passa. Aí você gosta toda frio. molhada, aí você enxuga e <risos> veste a roupa, aí você tá com frio. É, Aí dorme, acorda de novo, com calor de novo. Né? Mas por que acontece isso? Porque lá no nosso cérebro tem um centro que controla o calor e o frio, que atrapalha por causa da questão dessa flutuação hormonal. É, a flutuação hormonal, é interessante, a flutuação hormonal, ela altera os níveis de serotonina, diminui a serotonina, aumenta a noradrenalina. E aí você tem os fogachos. Quer dizer, na verdade é o seguinte, aumenta a temperatura central e o corpo, ele precisa, para diminuir essa temperatura, dissipar calor. De que forma? Vasodilatação, sudorese. Então tem toda essa explicação, por que acontece, principalmente por conta dessas variações hormonais. Agora, dizer, tem uma coisa interessante com relação aos sintomas vasomotores, que aí eu comecei a ver esses estudos novos e tudo, que é assim, o sintoma vasomotor, muitas, muitas vezes as pessoas falam: não liga, não, vai passar. Isso aí é assim mesmo: minha mãe teve, minha avó teve, todo mundo teve, vai passar. Só que o que os estudos estão mostrando é que quanto mais cedo você começa a ter ondas de calor, quanto mais intensas e quanto mais ela dura, maior o risco cardiovascular dessa mulher. Então isso é uma preocupação pra gente, porque a gente não tá só pensando em dar o hormônio para melhorar a onda de calor, porque tá incomodando. Mas porque isso também interfere na saúde da mulher, Sim. na saúde cardiovascular, que é a maior causa de mortalidade das mulheres na pós-menopausa. Então isso é uma preocupação nossa com relação à saúde da mulher, né? A gente tava falando isso aqui antes de começar a live, e aí eu quero perguntar para vocês, o que que mais mata as mulheres na pós-menopausa? Câncer de mama, câncer de colo de útero ou doenças cardiovasculares. O que, é que vocês acham? Acertou quem falou doenças cardiovasculares. Então, por isso que está a nossa preocupação com as mulheres que sentem muitos fogachos na pele menopausa. Significa que você tem um risco aumentado cardiovascular. Uhum. Isso associado a sedentarismo, obesidade, colesterol elevado hipertensão uhum. diabetes você está construindo um futuro mais arriscado para você uhum. e aí você vem na ginecologista e vem colher o seu preventivo ou vem fazer homografia ou vem fazer ultrassom de mama de ovário a gente tem a obrigação de mostrar para você o caminho da sua saúde uhum. a gente não vai iludir você e falar não vamos cuidar só da parte aqui de mama e ovário e útero Sendo que a sua saúde é integral. Uhum. É, e aí junto com esses sintomas, mais tardiamente... Bom, e aí a gente tem também as, as alterações sexuais. Sexuais. Alterações de libido e as disfunções sexuais, que aí é uma coisa... né? Muito complexa, muito complexa, muito importante e, porque... e muito frequente que a gente vê, né? Que é muito frequente. frequente. Tem várias coisas envolvidas, tem toda a questão. Primeiro, da estima, da autoestima, uhum. porque você já começa... A, re... a Seu corpo tá diferente, você começa a sentir esses folgachos que já mexem muito com você, você já fica um pouco insegura porque, poxa, quem sou eu? para onde eu estou indo? O que tá acontecendo com o meu corpo? Eu vou continuar sendo mulher? Eu, eu vou perder minha feminilidade se meus hormônios diminuírem, e minha vagina vai ficar como? E aí sua libido diminui muitas vezes, pelo cansaço ou... E também tem outras questões também da vida da mulher nessa fase, né? Às vezes são mudanças profissionais, mudanças familiares, desafios, tudo isso pode mudar sua libido, né? libido não é só hormônio, tá? Mas também ocorre uma queda do hormônio. Vai acontecer a queda do hormônio atrás da libido. Uhum. E aí uma coisa muito importante é a satisfação sexual, uhum. que pode diminuir porque a sua vagina está com a lubrificação ruim. Uhum. E por que, que a lubrificação fica ruim? Então, a, o estrogênio, né, ele, ele, o que, que acontece com a vagina na ausência do estrogênio? A vagina começa a ficar mais encurtada, ela começa a ficar menos elástica... E o estrogênio, ele é vasodilatador. Então, quando você não tem a ação dele ali, a lubrificação fica menor, a, a irrigação está menor. Sanguínea. A irrigação sanguínea. Irrigação sanguínea está menor, a lubrificação está menor. E aí, essa então, paciente... Aquelas glândulas que produzem as secreções que a gente precisa na hora da relação para a vagina ficar lubrificada, acaba. E o que acontece também é que a pessoa vai ter uma relação sexual que não vai ser prazerosa Sim. pra ela. Porque ela vai sentir dor. E aí vai virando aquele ciclo. E olha, aí ela não é Relação sexual não prazerosa, o seu corpo vai associar aquilo ali com uma coisa ruim. Uhum. E você não vai desejar ter de novo. E aí você vai criando aquele ciclo. Sexo ruim não quero. Sexo ruim não quero mais. E sexo, qualidade de sexo, é uma das coisas que são importantes para o seu bem-estar, para a sua autoestima, para a sua visualização como uma mulher. Uhum. Principalmente se você tem um parceiro, se você quer ter isso, uhum. né? se você sempre teve a vida sexual, se você deseja ter isso, se... e de repente você perde isso, é... você pode se sentir muito mal na sua autoestima. Porque o que acontece é que, assim, eu, eu falo muito isso, assim, a, a, a, a vida sexual faz parte da vida do casal. Sim. E, de repente, a mulher começa a ficar incomodada e, às vezes, ela não está nem percebendo o que está acontecendo, mas ela começa a não querer aquilo mais. E isso começa a criar um atrito, às vezes, na relação. E essa mulher, quanto mais tempo ela demora para perceber isso, ela está, às vezes, perdendo um tempo precioso sim. né é, de cuidar da vagina dela antes que isso sim. aconteça. Porque, de repente, ela começa a não ter relação e a atrofia ela vai sim, aumentando. Então, sim. Sim. A atrofia aumenta, você tem mais dificuldade, tem menos relação e aí uma coisa vai levando a outra. Né? Nós não estamos falando de maneira alguma que sexo é vagina <risos> e nem que a única maneira de ter prazer é com sexo vaginal, tá gente? A gente pode fazer várias lives aqui falando de sexo, falando de prazer. É, é prazer, prazer, não, prazer não é penetração, prazer não é só... Penetração na vagina, mas a gente sabe que ter dor na penetração, a gente sabe que ter uma vagina ressecada, ter uma vagina sem elasticidade, é um passo para diminuir a libido, para diminuir satisfação sexual, para diminuir bem-estar, felicidade, autoestima da mulher. E a gente sabe que é possível nem chegar lá, né, não. Alessandra? A gente não quer que você. Tem a vagina ressecada, é, inelástica, que você sofre para ir vir procurar a reposição hormonal, para ir você vir procurar um tratamento. A gente tá falando aqui de você sentir isso já e não não sofrer já procurar tratamento, já não chegar nesse nível. Porque o que a Alessandra falou aqui é que muitas mulheres ficam ali sofrendo nisso aí, associam então o sexo com uma experiência desagradável, já começam a ter conflitos no seu relacionamento e às vezes nem percebeu de onde começou isso. Uhum. É. Às vezes começou ali de, um, de alguns relacionamentos, alguns, é, de experiências desagradáveis e esquece onde é que estava a minha experiência sexual feliz, no relacionamento feliz que eu tinha antes. Uhum. E mesmo casais, eu, eu já atendi pacientes assim, ah, mas meu esposo também está fazendo tratamento, toma um medicamento que ele também tem baixo de libido, ele também está com algum problema. É, mesmo casais em que o homem também, ou então que o homem, é, o casal está conversado essa questão sexual, muitas vezes a mulher se sente mal por estar tá sem libido, uhum. ou por estar tá com vagina uhum. atrofiada. Né? Então, essa questão sexual sua é uma coisa muito sua. É. É, você tem que abrir isso com o seu gênero. Tem que falar assim, olha... Eu não estou satisfeita. Minha vagina está assim. Minha vagina está ressecada. Você tem que... A vagina é sua. <risos> Conheça a sua vagina. Toque sua vagina. Entenda como é que é feita as paredes da sua vagina. E, e como que a gente pode te ajudar, é. né, Alessandra? Porque essas mudanças... É, é, é corporais, vamos dizer assim, que acontecem na, na, na menopausa e que não é só a vagina, né? Quer dizer, a, a, a ação estrogênica, ela não tá intimamente relacionada só com a vagina. Então assim, você tem a, a falta do estrogênio, ela vai mudar a estrutura, a composição corporal. Também, sim, sim. sim então sim, você sim. tem menos colágeno, a pele fica pior. Você tem diminuição de massa muscular, você tem aumento de gordura, você tem aumento de gordura, principalmente na região abdominal, isso incomoda muito as mulheres, muito. Então, o que acontece é que quando a mulher começa a perceber essa mudança na estrutura corporal, isso mexe com a autoestima. Sim. Isso mexe com a, com a autoimagem da mulher, né? A imagem que a gente tem da gente, fala, poxa, olha o que está que acontecendo. E na realidade, é importante a gente... A gente estava falando sobre expectativa de vida e... e, e... O tempo que a gente vai viver nesse período de pós-menopausa, de, de, de, pós de peri e pós-menopausa, que é um terço da nossa vida. Sim. Nós vamos viver um terço da vida aí. A expectativa de vida da mulher hoje é 30 anos a mais do que de uma mulher de 1940. Né? Então, é, a gente tem 30 anos E que a mais. vida que é essa? Pois é. Não é só viver mais. Não é só viver. Eu penso muito nisso, assim. Uhum. É viver sentadinha lá na frente da televisão, assistindo televisão, tomando um chazinho na pracinha? Uhum. Ou você quer viver viajando, passeando, sabe, com seus, com seus filhos, com seus netos, com seus amigos, uhum. ativa, isso. sabe? Como é que você quer viver? Você quer viver com seu parceiro, com vida sexual ativa? Como é que você quer ter essa vida? Porque viver por viver... É, sabe, não é só. Ah, eu quero ver 100 anos, tá? Você quer ver 100 anos no asilo? É, é, é. <risos> Nada contra asilos, tem asilos maravilhosos, aliás, às vezes até eu quero ir para um asilo e dar uma relaxada. Tem asilos que são no spas maravilhosos, é, divertidíssimas. Mas assim, quando a gente fala asilo, por exemplo, viver num hospital deitado, é, doente, não é isso, é, é você viver bem, é, ter, é, é uma vida prazerosa. É. Aquela coisa assim, ai, ah, eu sonho em me aposentar para enfim gozar da minha vida com prazer sem ter hora para trabalhar né, assim, a gente sonha e quando você chega nesse momento, você tá sem hormônio toda enrugada sem libido, com a vagina fechada, sem elasticidade sem ânimo, acordando a noite inteira com fogachos se sentindo feia infértil, né e aí, é isso que você quer e ninguém te fala nada, porque esse assunto é um tabu Tá bom? Tá pior? Quer ouvir mais? A Ana Paula tá ali, querendo te ouvir. Sandra, vamos falar. Tem até uma pergunta aqui pra você, ó. O processo de atrofia é reversível? Pode melhorar muito, muito, muito. Então, aí é que é a questão. A atrofia, o ideal é que a gente comece a agir antes, né? É, igual, assim, na Paula Um Beijo, eu tava conversando com a Ana Paula isso hoje, gente. A gente começar a agir... Lá no comecinho, em que a gente tá percebendo uma alteração. Mas aí, isso quando que vai ser? Ou vai ser nesse período perimenopausa, ou logo ali, recente, após a menopausa. Mas vamos imaginar que chega uma pessoa de 60 anos e fala, olha, eu, tô... eu nunca tive, tive pouca dificuldade, e agora eu tô percebendo muita dificuldade. É possível fazer alguma coisa? É. Então, assim, sintoma genital... É, é diferente dos outros em que a gente vai falar sobre isso, da reposição hormonal que quanto mais cedo a gente inicia melhor e tudo mas o vaginal você pode iniciar a qualquer momento e não é só o hormônio né? não é só o hormônio então ah, eu não posso usar o hormônio, eu não quero usar o hormônio tem isso também, o hormônio vaginal ele é diferente, porque a gente pode atuar o melhor, a melhor via de administração, porque a gente pode usar o hormônio de várias formas, né dizer, a gente pode tomar comprimido, a gente pode usar transdérmico, a gente pode usar adesivo, a gente pode usar vaginal, né? para atrofia, o vaginal é o melhor. E o vaginal, ele não tem ação sistêmica. Então, aquela mulher que tem muito receio, que tem muito medo, que tem, às vezes, uma contraindicação do oral, ela pode usar o vaginal. A mulher que não quer usar vaginal de jeito nenhum, existem outros recursos. Uhum. Ela pode usar, existe... Hoje, a gente tem no mercado hidratante vaginal uhum. que pode ser usado. Uhum. É, existe o laser vaginal que tem que tem um resultado muito bom também né então a, a, a atrofia vaginal ela pode ser em algum grau reversível uhum. né uhum. Então, a gente pode atuar nisso uhum. mas aí voltando à questão do da terapia hormonal né para uhum. falar disso uhum. vamos sim inclusive chover vamos ver tem várias perguntas aqui então vamos lá está começando agora antes a gente chegar lá estão tá começando a perguntar aqui Sobre isso, né? Então a gente esclareceu o que é menopausa, quais são os sintomas. Os então, sintomas tardios que a gente não falou, que é assim: osteoporose, né? É principalmente osteoporose, que também é uma indicação de terapia hormonal, né? Pacientes, pessoas que têm casos graves de osteoporose na família, às vezes a gente vai usar terapia hormonal para isso também, uh -huh. né? Então vamos é. pensar assim: olha, Alessandra, hoje quem. Quem que precisa de usar hormônio, assim, Alessandra? Se chegou uma mulher hoje e falou assim, olha, eu vim aqui que eu tô na menopausa, tá? Amanhã vocês vão ligar aqui na clínica, todo mundo aí dá live desesperado, querendo dar uma consulta com a Alessandra. Ah, eu quero usar hormônio, eu quero usar hormônio. E aí vai chegar um tanto de gente com a Alessandra querendo usar hormônio. Quem que precisa tomar hormônio e quem que não precisa tomar hormônio, Alessandra? Então... Essa resposta é a seguinte, quem mais precisa usar o hormônio, quer dizer, quem mais é, tem indicação para o hormônio é quem precisa do hormônio, é quem está sentindo a falta do hormônio. Então a primeira indicação são os sintomas vasomotores, fogar, ondas de calor, isso é o principal sintoma, a principal razão da gente usar. E na verdade são as, é, as ondas de calor interferindo em todo o resto ali, né? Sim. Então... É. E quem que decide isso, assim? É, é, é o médico que decide se... Isso é uma coisa muito importante, assim. É. Ah, doutor, eu tô... É, eu, eu tô com onda de calor, sinto isso, isso e isso. Tá, isso aí realmente que você tá relatando, isso são fogachos, típicos de fogachos realmente causados pela diminuição do estrogênio, que é o hormônio que cai por causa da menopausa. E, e aí? E aí, como é que nós vamos decidir... É, como é que é feita essa decisão uhum. pelo uso ou não do estrogênio? Então, a principal indicação de se usar estrogênio são sintomas. São sintomas. São esses sintomas. Ah, então, a, é a Alessandra, mas assim, se... e os riscos, Alessandra? Como é que... é, então. Mas, é então, é... assim, ó, a além. Lei... As principais razões da gente usar o hormônio são os sintomas vasomotores, os sintomas genitais, então genitais. entra aí atrofia genital, alterações urinárias que a gente não ah, falou. Ah, não falamos desses problemas, é. né? A gente não então, falou assim, alterações urinárias. Mixional, alteração da micção, né? Então isso também interfere com a falta de hormônio, né? Sim, sim. E a osteoporose lá, que às vezes a gente usa como é, preventivo também, né? Que seria uma outra indicação. Agora, é... A indicação existe. Agora, essa decisão de usar ou não o hormônio... Então, assim, a gente tem que individualizar muito, né? A gente tem que escutar a mulher também. E aí tem essa questão do medo do hormônio, né? Que a gente precisa conversar sobre o medo de hormônio. Porque isso é o que rodeia muitas mulheres hoje. É. Ah, eu tenho muito medo de hormônio. E de onde que vem esse medo, né? Porque esse medo, ele tem uma razão, né? Então, tem a história do uso de hormônio lá de trás, então essa história é assim, a gente é, usava hormônio, isso 20 anos atrás, a gente usava hormônio, que eram hormônios conjugados equinos, né? então o estrogênio era esse, e a progesterona a gente usava muito uma progesterona sintética, né? chamado progesterona. E aí eles fizeram um estudo que foi publicado em 2002, que chama WHI, que algumas pessoas podem conhecer, e esse foi o maior estudo já feito com hormônios, até hoje o, uma, o melhor estudo já feito com hormônios. E quando eles fizeram esse estudo, quer Kézia tinha um braço do estudo que era só mulheres usando estrogênio e um braço de, do, do estudo de mulheres est, usando estrogênio e progesterona. Qual é a mulher que pode usar só estrogênio e qual é a mulher que pode usar estrogênio e progesterona? Isso também é importante. Toda mulher que tem útero tem que usar progesterona para evitar a proliferação do endométrio, o risco de câncer de endométrio, que pode ser estimulado pelo estrogênio, não é isso? Uhum. Então, bom, tinha esses dois braços. O estudo da WHI, ele em determinado momento, ele foi interrompido porque as mulheres que usavam o estrogênio e a progesterona, elas começaram a apresentar um risco aumentado para câncer de mama. Então, um aumento de 8% em 10 mil mulheres por ano, e essa taxa era cumulativa. Então, quanto maior o tempo de uso, maior o risco. Então, eles pararam o estudo, né, nesse momento, esse braço do estudo, as mulheres entraram em pânico, e cerca de 70% das mulheres que usavam hormônio nesse momento pararam de usar. E os médicos pararam de prescrever, porque qual mulher que queria usar um hormônio poderia né, aumentar a chance dela ter um câncer de mama. Então, as mulheres pararam de usar o hormônio e, além disso, tinha a questão do, do risco associado à trombose também, né? Então, as mulheres pararam de usar o hormônio e começaram a ficar com muito medo de usar o hormônio. Então, a gente ficou aí com, com essa lacuna de tempo em que se falava muito pouco de hormônio, né? Porque uma vez que a gente apresentava isso para a paciente, ela também não queria usar, hum. né? E esse estudo foi publicado em 2002. E a gente está aí, né, 20, praticamente 20 anos depois dele. E agora, o que, que mudou? Muita coisa mudou. né A gente não tem usado mais esse tipo de hormônio. Então, a gente tem usado muito mais um hormônio similar ao hormônio nosso, né, o nosso próprio hormônio, e dessa forma a gente minimiza muitos riscos. Então, assim, a gente tem que conversar com as mulheres de que usar o hormônio hoje é seguro. Sim. Né? É seguro do ponto de vista cardiovascular, é seguro do ponto de vista de, de, do risco de câncer, né? Uhum. É, então, a gente precisa colocar isso porque as mulheres ainda estão com esse pensamento de ter medo. Né? Uma coisa que você falou aí, você falou assim de hormônio similar. E aí veio aqui na minha memória aqui uma, uma pergunta muito comum que eu ouço aqui no consultório, que era o toroquese, mas esse hormônio é bioidêntico? Que eu já ouvi falar que o bom é usar o um hormônio bioidêntico, eu quero usar o um hormônio bioidêntico. O que que é, Alessandro, o um hormônio bioidêntico? Explica é. aí. Então, aí tem essa questão do hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico, gente, não é uma coisa nova, é uma coisa que a gente já usa há muito tempo. E o hormônio bioidêntico é, nada mais é do que um hormônio em que a molécula é semelhante ao nosso hormônio. Então, você usa um estrogênio estradiol, que é similar ao estradiol que a gente produz. Você usa uma progesterona natural, similar à nossa progesterona. E, eventualmente, você pode usar testosterona, similar à nossa testosterona. Então, o hormônio bioidêntico é uma molécula idêntica ao hormônio que a gente produz. Então, isso não é novo, isso já é usado. A indústria farmacêutica, ela, ela produz esses hormônios, a gente acha na farmácia. Só que de uns tempos para cá, eles têm usado isso erroneamente como um hormônio natural manipulado somente na farmácia de manipulação, hum. né? E, e, e na verdade é também, mas não é bem assim, né? Assim, você pode mandar manipular, você pode mandar manipular em doses específicas diferentes daquilo que você encontra comercializado, é, mas é o mesmo hormônio. Né? Então, o hormônio bidêntico, a gente já usa o hormônio bidêntico, inclusive a gente dá preferência para eles. Por quê? Porque eles são idênticos. Entendi. Né? Então é muito importante, né, gente, a gente entender isso daí. E outra coisa que a gente tem falado muito nos congressos de climatério de menopausa é sobre a segurança dos hormônios. A gente tem visto cada vez mais as pessoas confundirem essa questão dos hormônios do idêntico achando que o hormônio do idêntico é o hormônio feito em farmácia de manipulação. Qual que é a preocupação nossa de nós médicos com relação à manipulação de medicamentos, principalmente hormônios? Hormônios são moléculas muito difíceis de serem manipuladas, né? E a gente que trabalha com reposição hormonal, a gente sabe que a dosagem, todo medicamento tem essa questão, principalmente hormônios. A gente precisa de uma quantidade muito exata diária desses hormônios entrando no nosso corpo para a gente ter as respostas, os resultados desejados. Então, a gente, claro que confia muito mais nos hormônios que vêm da indústria, de grandes indústrias, de onde são feitos os estudos, patenteados, que tem toda essa fiscalização. Uhum. Então, a gente... Porque a gente tem uma bula, né? a gente tem ali os riscos, a gente tem interação medicamentosa. Que aquelas dosagens é. ali foram pesquisadas. A gente não usa dosagens de hormônios da nossa cabeça. A gente usa as dosagens de hormônios, né, Alessandra, que são pesquisadas. Quando a gente começa, por exemplo, uma dosagem é, transdérmica de um estrogênio, a gente não usa assim, ah, pesei você aqui, pelo seu peso vai ser X. Não é assim. Existem dosagens já estudadas para repor hormônio. Então, não tem uma coisa é, feita por manipulação, como as pessoas às vezes imaginam que seria feito. As dosagens são fixas. E a gente vai aumentando de acordo com a resposta daquela mulher. É. A questão da manipulação, a gente não sabe o tanto que está sendo absorvido. E às vezes tem muita variação de um dia para o outro. Né? Eu tive uma paciente recentemente que ela usava adesivo. E aí ela tava ótima e tudo, aí ela passou para um manipulado. E de repente ela começou a ter sintoma, ter, ter sintoma, a hora que eu dosei o FSH dela, então se eu avaliar o FSH, o estrogênio, o FSH dela tava lá nas alturas, o estrogênio não no pé. Não tava funcionando. Então já não tava funcionando. Então a gente fica com receio, né? A gente não tem como a gente... É, ter uma garantia, né, daquele... É, e isso não é a gente que tá falando, né? Isso são todos os uhum. consensos, né, de médicos especialistas em climatério, em reposição hormonal, uhum. né? A Alessandra teve agora, recentemente, no último consenso, no último congresso brasileiro de climatério, e isso é um consenso de, de todos os médicos que trabalham nessa área, né, Alessandra? Uhum. Porque o que a gente quer oferecer para paciente que deseja usar o hormônio que precisa do hormônio é segurança, Sim. né? A gente tem que pensar muito em segurança. Que é o que toda mulher quer, né? A mulher, uhum. quando busca um tratamento hormonal, eu acho que ela tem muito medo já, por causa dessa questão do WHI. Eu acho que o WHI uhum. teve essa questão, esse medo. A mulher quer qualidade de vida, mas ela quer uma realidade também. Isso. Né? Todo é. mundo tem muito medo de sentir culpado, assim. Ah, eu fiz um tratamento buscando a qualidade de vida, mas agora eu estou enfrentando uma doença causada por esse tratamento. Então é bom você tirar esse mito aí de dentro de você, você parar com isso. Uhum. E outra coisa importante que eu quero que você fala, é aquela questão que você falou da, dos hábitos de vida, da importância disso aí na longevidade, uhum. isso é muito importante. Que a uhum. gente às vezes fica pensando tanto assim, ah, hormônio, hormônio, hormônio... É, é eu, então assim, é, a gente vai selecionar qual é aquela mulher que deseja, que precisa usar o hormônio. Quando começar, né? Sim, então tem sim. essa dúvida. Quando é que nós vamos começar a usar o hormônio? Mulher que tá usando método contraceptivo, isso também é uma coisa, assim, interessante da gente pensar. O método contraceptivo, ele tem que ser mantido até 55 anos. Entre 50 e 55 anos, você vai manter método contraceptivo. Então, assim, é muito importante que você... Tá falando se for hormonal, né? Se é... for pílula. Se for dil, se for pílula, se for o que for, se ela não ah, tiver ah, sim, sintoma, sim. ela vai continuar usando sim. o método dela né? Se não tiver sintoma. Uhum. Então assim, é muito importante. Esse é o máximo da menopausa, né? É, é o máximo o que mesmo. você vai usar o um método contraceptivo ali. Se você começa a ter sintomas antes, então você vai fazer uma transição, né? Do método contraceptivo para uma terapia hormonal, são uma mulher pode ter sintoma mesmo usando pílula? Ela pode, porque ela pode porque... Eu acredito a dosagem que é baixa. Na verdade, é, a, na verdade, o tílio estradiol ele tem até uma potência maior do que o estradiol, né? Mas, como a pílula não interfere, ela pode ter suores noturnos, ela, ela pode ter... Né? E aí faria é uma, uma, transição, uma transição. Aí ela faria uma transição, então isso tem que ser individualizado. Essa mulher tem que avaliar com o ginecologista, fazer os exames que precisam fazer, né? Então precisa de mamografia, precisa de preventivo, precisa avaliar perfil lipídico. Sim. Né? Então ela precisa desses exames ver como é que ela está e decidir então se vai usar essa terapia material, hormonal, né? Glicemia. Isso. a parte cardiovascular, que é muito importante toda. porque para paciente, para pessoa usar a terapia hormonal, é, um dos pré-requisitos assim é que ela que a gente avalia a, a parte, o risco cardiovascular. Mas não contraindica, é né, contra Hoje, por exemplo, mulher hipertense, mulher diabética, não contraindica terapia hormonal. Não contraindica. Vai mudar um pouco o tipo e a via né, da terapia isso. hormonal que você vai usar. A gente vai fazer escolhas diferentes. Por isso que a gente vai sempre avaliar perfil lipídico e risco cardiovascular. Mas não contraindica, tá? Isso é muito importante. É muito importante. É... E aí ela vai fazer os exames e vai decidir quando iniciar a terapia hormonal. Então, isso é muito importante, porque quanto mais cedo a gente inicia a terapia hormonal, melhor do ponto de vista de proteção. Sim. Então a gente sabe que é cardiovascular, terapia, vascular, principalmente, mas não só isso. Então a gente sabe osteoporose também, osteoporose, cardiovascular, doenças metabólicas, Alzheimer. Alzheimer, macabólica tá e qual macabólica? Tá Pode ter ação de diabetes, de perfil empêndico, de toda essa questão, Sim. né? Então assim, na verdade, a gente tem uma questão chamada janela de oportunidade. Sim. A janela de oportunidade é o momento em que a gente tem que iniciar a terapia hormonal para conferir essa proteção. Então, principalmente proteção cardiovascular, principalmente isso. Quando é a janela de oportunidade? São os primeiros anos ali, primeiros anos, primeiros cinco primeiros cinco a dez anos a gente tem ganho. Depois de se conhecer. Não. Ali na depois... pele menopausa, no início dos sintomas, na verdade. No início dos sintomas. No início dos sintomas, nos primeiros cinco então, anos. Então, não é depois da menopausa, não. É na, na pele menopausa, sim. É, no início dos sintomas. Se você começou a ter sintomas antes, você já pode iniciar e você vai ter ganho. Então, de 5 a 10 anos, você tem proteção do hormônio. Então, esses estudos, inclusive, o WHI também mostrou, mostrou isso. isso. Mostrou que o WHI diminui o Alzheimer e teve tem de colon, isso também, câncer de cólon, que é intestino, tá? Então protege também. É, quem tem casos é. na família de câncer de intestino, isso vale a pena ser avaliado, né? Então se você vai usar hormônio de 50 a 60 anos, por exemplo, você tem ganho. Se você inicia a terapia hormonal aos 60 anos, aí você aumenta o risco. É. Então por isso que esse momento cardiovascular, tá, gente? Cardiovascular. Por isso que esse momento de decidir, então às vezes a pessoa fica com isso, ah não, vou esperar passar, vou esperar Pior! Passar. Ela tá perdendo a oportunidade do melhor momento de se usar a terapia não. Sim. Né? É, e aí, então quando começar seria nesse momento. Quanto tempo usar? Sim. Né? Quanto tempo usar? Quanto parar? Tem uma pergunta Quanto aí. Quanto para parar? perguntou é. assim, até com a idade a gente pode fazer. A Eneira da é. Quintal tá, então, tá perguntando, né? É, pois é, aí é importante, não existe uma data, não existe um limite para o uso da terapia hormonal. Então você iniciou a terapia hormonal e, há, e outra indicação muito importante é na menopausa precoce, né Kelly? Sim, sim, sim. Menopausa precoce, indicação precisa de usar a terapia hormonal, claro que, que né, avaliando essa paciente se ela não tem contraindicações, se ela tem indicação de usar. E aí vai usar, quanto tempo que vai usar, até que idade, então assim, gente, não existe idade limite. Você pode usar, você vai usar o tempo que a terapia hormonal está contribuindo para uma melhora na sua qualidade de vida, né? Então, enquanto a terapia hormonal está trazendo benefícios para você, você pode usar até 65, 70, não tem limite. Agora, o que a gente fala é que todo ano nós vamos fazer essa avaliação. Então, você vem hoje usando terapia hormonal, você vai usar até ano que vem. Ano que vem nós vamos, tipo, renovar. E a gente vai renovando até... até né? Até até quando tá tendo benefício com o uso, uhum. né? Então não tem um limite, né? Limite. A Eneida tá perguntando o seguinte, além ah, Eneide, é da reposição hormonal, Ana, o que mais a gente tem de tratamento os sintomas? Uhum. Pois é, olha só, é... então a gente falou que quem, quem pode usar, quem quem vai usar a terapia hormonal, né? Então a gente porque a gente não tá terapia hormonal, ela não é para todo mundo, né? Todo mundo tem que usar, não tem que usar. Então vamos supor que eu cheguei aqui, tô com muito fogacho, e tá, mas que eu não quero usar hormônio. Não quero, sei, eu não me sinto segura, não dá para mim assim, mas eu tô com muito fogacho mas mais é, posso fazer. É porque tem pessoas que realmente não sentem segurança é. e isso às vezes cria um outro problema. E também, assim, eu acho que assim, para mim. É, eu acho que passou, não, eu, acabou o hormônio, eu quero ficar sem hormônio mesmo. Sim. Eu acho que se a natureza faz assim, é pra agora viver sem hormônio. O que eu posso fazer aí? As então, coisas que... naturais que tem aí, Alessandra, é. funcionam? Esse chá, essas coisas fitoterápicos? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais os sintomas que você tá tendo, né? Eu tenho fogacho. Então, você, existem medicações fitoterápicas. Então, Sim. medicações fitoterápicas, elas são medicações feitas de plantas, né? E, e tem várias no mercado, você é, acha em farmácia de manipulação, você vai achar extrato de amora, coisas que eu particularmente, a gente, a gente é alopático, né? Então, uhum. eu não tenho muito conhecimento Mas tem de ação fitoterápica. Você conhece tem Eu não conheço estudos grandes com fitoterápicos e isso também é falado, né? Às vezes a gente está usando fitoterápica e a gente não tá sabendo sobre ele, qual é a ação que ele está tendo real, porque não tem estudo. Ó, a minha experiência, gente, é o seguinte, eu tenho várias pacientes que me chegam, eu tô falando a experiência minha real no dia a dia, tá? Tem muitas pacientes que usam fitoterápicos, que tomam chás e que falam a experiência pessoal delas que elas têm melhora dos sintomas. É. Como médicos, a gente não tem realmente grandes estudos, né, nem grandes evidências para recomendar, é... O que a gente sabe mesmo é a mesma coisa que vocês sabem mesmo, as coisas é, dos leigos. Mas assim. existe uma melhora mesmo, mas a gente não tem, por exemplo, a evidência desses benefícios que a gente está falando, da terapia hormonal, né? Então, isso a gente não tem. É, para os fogachos, existem outras medicações que atuam nessa questão da serotonina. Que a, e, e também alguns. Mas, mas você conseguiu ela do antidepressivo. Antidepressivos que atuam nessa gestão da serotonina também. O problema do antidepressivo é que diminui o libido, né gente? Esse é. que é o problema, né? Que o antidepressivo seria muito bom assim. É. Que é, aí tem, aí às vezes você melhora uma coisa e aí você tem prejuízo é. em outra, né? Mas então existem esses medicamentos fitoterápicos e bom, existem coisas às vezes mais alternativas, né? Até a Ana Paula, é, que, que fez uma pergunta aqui, que apareceu aqui, ela trabalha com uma yoga para a menopausa menopausa. Ah. Né? Então tem isso também. Eu, eu não vou saber falar, não sei exatamente como é, mas eu sei que é uma coisa que existe, né? Mas enfim, eu acho que depende muito. É... Da escolha, da contraindicação, dos sintomas? Pra parte vaginal, a gente pode usar lubrificantes, uhum. a gente pode usar o ácido hialurônico, a gente pode usar o laser vaginal, Isso. que é fantástico, né? Isso. Melhora as camadas da vagina, né? Aumenta a elasticidade da vagina. Uhum. Isso. Então, o laser é muito bom, o vaginal. É, é uma opção, para quem uhum. se toma vaginal urogenital, seria uma opção o laser, uhum. né? Sim. E aí, assim, quais as mulheres que não podem usar hormônio, né? Tem sim, mulheres que têm sim. contraindicação. Quem tem câncer de mama. Quem tem ou já teve, quem tem lesão precursora do câncer de mama, sim. né? Quem, quem tem, tem? Doença, hepática, doença hepática. Doença hepática. Quem já teve trombose. Sim. Não deve usar, apesar de que isso está sendo revisto também, dependendo da via de administração, né? Se for via transdérmica. transdérmica. Porque não, não, tão passa, não tem passagem hepática. Aham. Um, câncer de Quem tem né, é, essas doenças que aumentam o risco de trombose, né? Malformações cerebrais, essas doenças assim. Então são poucas. Né? São poucas contraindicações indicações mesmo assim, gente. São poucas. Ah, mas a minha mãe teve câncer de mama. Não, não é contraindicação indicação, história familiar. História familiar? Né? Não, não é. Tá? Então vocês estão vendo que são, são poucas indicações assim. É, de não usar hormônio. É. Vamos ver mais então, é, é, então, essa pergunta, além da reposição hormonal, acho que depende também, é, depende também dos sintomas, né? Eu acho que depende muito também muito do que Muito importante isso, adicionar. né? Assim, existem, quais são, é, é importante a gente pensar nisso, né? Porque tem muitas vias, né, Alessandra? Ah, é, sim. Quais são as vias? Pois é, a acho gente, é gente pode fazer o uso da, da terapia hormonal é, por várias vias, pela via oral, pela via transdérmica... Pelo uso de adesivo, pelo uso de implante subcutâneo e pelo uso vaginal, né? Então, existem é, as vias e, e, na verdade, a gente sabe... E também que... a gente pode colocar dentro do outro, né? O, o, o DIU, né? E o DIU, é. Uhum. é. O DIU, na verdade, vai ser essa proteção da progesterona quando você vai usar o estrogênio, ah, né? É... E, e, e essa questão da via de administração e o tipo de hormônio, então, mudou tudo. Porque quando a gente usa via transdérmica, a gente não tem é, essa passagem hepática. Então, teoricamente, a gente não está aumentando o risco de trombose dessa mulher. Hoje em dia, basicamente, assim, se a gente puder usar a transdérmica, sem dúvida, é, é a opção é a melhor. melhor né, assim? é. Pode parecer estranho para muitas mulheres ter um adesivo aí pregado, né? Mas sem dúvida, não passar pelo estômago é. Porque quando passa pelo estômago, gente, passa pelo fígado. E passando pelo fígado, você tem uma, gente, uma passagem hepática, então acaba tendo alguns malefícios né, cardiovasculares. É, como é que a gente explica isso, né? É, tem toda uma, uma cascata ali de é, metabólica que acontece quando acaba passando pelo fígado. Quando é pela via transdérmica, ele já cai na corrente sanguínea. E aí tem mais benefícios esse hormônio. E além disso, você tem maior biodisponibilidade. Sim. O que, que significa? Eu uso uma dose menor para ter um efeito maior. Isso, isso é muito importante. Então... Porque eu, é que eu acho que você... um terço do, do, do oral, você vai utilizar um terço ali do que você tá tomando. Né? E além da questão sexual também. Né? porque a via oral, ela diminui a quantidade de testosterona livre e isso interfere na libido também. Então, é, acaba que a via transdérmica... Né? A, a Melinha... Oi, Amelinha, um beijo. A Melinha está perguntando sobre o perfil lipídico. Então, a, pílula, a, a, a, a terapia hormonal interfere no perfil lipídico, né? E, e a via transdérmica para a via oral tem diferença tanto no... No colesterol quanto no triglicérides, né? Então a gente tem que avaliar isso também. Eu não tenho certeza, qualquer um ou outro, mas a via oral aumenta triglicérides, não é isso? Uhum. É, melhora o HDL, mas aumenta triglicérides Viola, também. Triglicérides. então isso é uma coisa importante. Por isso que a gente sempre tem que ter o perfil lipídico antes da uhum. gente prescrever. Isso, exatamente. Né? A gente tá, às vezes a paciente vem na primeira consulta e já quer sair daqui com hormônio. Então, não tem como, né? Você tem que vir na primeira consulta uhum. pra ter toda a avaliação, toda a conversa. Então, é uma consulta demorada, né, Alessandro? Uhum, Porque é. é importante que a mulher entenda tudo isso, né? Todos os riscos e benefícios. E também entender que pra ter essa qualidade de vida, não é só hormônio. Uhum. Isso. Não é só hormônio. Gente, satisfação sexual não é hormônio e não é vagina. Isso a gente tem que falar eu falo isso aqui todos os dias, né, ah, o sexo tá aqui, ó, sexo tá na nossa cabeça, sexo tá na sua cabeça, como você se enxerga, tá, se você conhece seu corpo, se você se toca, se você se ama, uhum. né, o hormônio vai ser uma ajuda que a gente vai te dar, uhum. então, muitas vezes, numa consulta que você vem buscando um hormônio, você vai descobrir tanta coisa sobre você, e às vezes você vai descobrir que você precisa de uma terapia, é, essa questão é, do hormônio assim atrelado à sexualidade também, é, é, as mulheres às vezes elas querem usar testosterona, uhum. né? Na minha prática, na minha experiência, o uso da testosterona, ela, ela deixa de usar, porque não é aquilo, sim muitas vezes não é aquilo. Então assim, você pode usar testosterona? Pode usar testosterona, pode. mas até até que ponto que é a falta da testosterona que está interferindo na libido, no prazer, no desejo? Né? então isso, isso, isso é muito multifatorial, isso tem que ser investigado muito amplamente né? e às vezes a mulher se ilude uhum. e se frustra Sim. ah, mas eu fui lá na médica que era maravilhosa e tal e usei o hormônio e continua sem libido uhum. ah, então aumenta o hormônio aí é. É, ou então a, a, o libido melhora a princípio, mas depois você cai naquelas mesmas rotinas, você volta uhum. pra sua vida sem Saúde, sem cuidar de você, então é uma construção, você se amar, você se cuidar, uhum. né? Então eu acho que essa questão que a gente, que a Alessandra me falou, você é segurar na mão de seu paciente uhum. e falar assim, aqui, vamos ser felizes? <risos> vamos Sim. se amar, né? É. Vamos se cuidar? É. Né? A Alessandra tem falado muito sobre uma coisa que ela tá apaixonada, que chama Medicina do Estilo de Vida. Não fala um pouquinho aí, Alessandra. Pois fez. é, eu, eu tava comentando com a Kézia que tem um estudo, que eu amo esse estudo, porque é um estudo que foi feito em vários locais do mundo, e é um estudo que fala sobre longevidade, então, assim, antes de eu falar do estilo de vida, eu quero falar desse estudo, que é muito interessante, que ele fala dos fatores que interferem na nossa longevidade, né? Em tanto de tempo que a gente, vai, a gente vai viver. E o principal fator, gente, que corresponde a 53%, são os hábitos de vida Então você tem 53 por cento hábitos de vida 20% por cento ambiente 17 por cento genética e 10% tecnologia então se você juntar hábitos de vida com o ambiente isso corresponde a setenta por cento da sua, do, do que determina a sua longevidade Então na verdade a gente fica falando do hormônio que tá lá nos 10%, por hum. cento talvez né na questão tecnológica, do que, que você pode usar, do que, que pode incrementar, mas o hormônio é uma pecinha dentro desse conjunto todo. E quando a gente vai falar de hábitos de vida, e então a medicina do estilo de vida, ela vai falar muito sobre esses hábitos, por quê? Porque você, se você não está dormindo bem, se você não faz atividade física, quem me conhece sabe que eu falo isso o tempo inteiro sem e tratar. pratica, viu gente? Ela é <risos> modelo, modelo. <risos> É, porque sem atividade física você está comprometendo muito a sua qualidade de vida o seu, né? o seu, o seu, o seu bem-estar e todas as outras coisas que a, que a, que, que a atividade traz e a alimentação, a, a saúde emocional, a nossa, a nossa saúde social, o fato de você das suas relações né, Assim, tudo isso é o que compõe a nossa qualidade, o jeito que a gente está vivendo, se a gente está vivendo bem ou não. né? Essa questão da, da, da ambiência, da, né? do ambiente que a gente vive: você pode estar tá ótima, comendo bem, dormindo bem, se relacionando bem com seu marido, mas se você está morando num lugar violento, uhum. no meio da favela, onde está passando tiro na sua cabeça, isso compromete a sua saúde. né? Aí isso aumenta a sua ansiedade, isso aumenta os hormônios de ansiedade, os, os, né, os, os, os, os, os neurotransmissores, assim. Então, então, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso é muito importante. E na verdade o hormônio ele vem para agregar isso, né? Ele, ele vem para ele contribuir, mas ele sozinho ele não faz milagre. Por isso que a testosterona sozinha ela não, faz essa, ela não é essa pílula mágica que as pessoas acham que é, que de repente você vai ter uma libido, só que você está brigando com o seu marido, sua libido está lá em cima. Isso não existe. Sim, Isso não existe. É um conjunto de coisas, né é um conjunto. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem para fazer com que você tenha a melhor saúde da sua vida. Então, você vai, a cada momento, a gente costuma falar que, é como se os pilares do estilo de vida, é como se fossem esses pratinhos que ficam rodando. Uhum. Então, alimentação, o sono, tal, tal, e cada hora você tem que rodar um pratinho um pouquinho mais, né? Cada hora você vai ter que dar atenção ali no pratinho que tá parando. Então, na verdade, é um equilíbrio dessas coisas, né? E que, na verdade, nunca vai ser perfeito, nunca vai ter um momento que pronto, aí resolveu, tá tudo certo. É, a gente passa por essa transição que é a transição menopausal, né? É uma transição, é difícil mesmo. A gente tá fazendo uma mudança, é, é a mesma coisa que acontece lá no começo, na, na adolescência, não é? Sim, difícil. Sim. É difícil, a gente não reconhece a gente, a gente tá estranho. Eu, estranha, eu acho que são três momentos na vida da mulher, sabe? Sabe quais são os três momentos? Hum. Que são, se você não se reconhece? Você sabe, sabe? Sei. Adolescência, puerpério e transição de menopausa. Né? É tudo muito louco assim, a gente não se reconhece, né? e aí a gente tem que de repente olhar e aquele negócio que a gente está falando, que às vezes a gente fica muito perdido, e a gente está olhando só para onde que vai, o que que mexe, e na verdade eu acho que o, o, o segredo é, é olhar para a gente, para as nossas necessidades, né? porque somos seres individuais e únicos, então se a gente não individualizar cada pessoa, se a gente não olhar para a necessidade que ela tem naquele momento, porque as coisas passam também, né? Uhum. Então, às vezes a gente está tendo uma necessidade agora que daqui cinco anos já não tem mais. Então por isso que eu acho que é tão fascinante assim a gente cuidar de mulheres, né? Uhum. Acho fascinante e a gente olhar para essa mulher em cada fase da vida e tentando entender o que que ela está precisando para que a gente contribua para isso. Porque na realidade quem consegue, promover a mudança, é a própria mulher. Eu falo assim, a gente abre um leque de coisas e ela vai escolher aquilo que é mais confortável para ela, confortável sim, que ela aceita melhor, mas quem muda tudo na vida é a própria mulher. Então, a gente vai ter o um recurso de medicamento, de terapias alternativas, de como mudar a alimentação, de atividade física, de tudo isso, né? Existem... Eu falo assim, a gente abre um leque, mas essa mulher, ela tem que escolher, e a gente tava falando disso, né, uhum. da escolha, a mulher, ela pode escolher usar o hormônio, ela pode escolher não usar o hormônio, né, ela pode escolher fazer terapias. ou. Achei, achei que o Instagram tinha se cortado a gente, porque já são nove e três. <risos> A gente não está é... cortando mais, não. Antigamente ele cortado quando dava... Uma hora? É, a gente agora tá Mas eu acho que é importante, é muito importante a gente falar isso, né? Essa, essa, essa questão hormonal. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vale a pena falar também, que, que a Ingrid tava perguntando sobre outras formas, tem a tibolona também, a gente não vai Ah, chegar. sim. Porque tem gente que usa tibolona... Mas ela põe a tibolona. Tibolona é um hormônio, é um hormônio sintético, sim. né? Ele... Ele é um derivado na, da nortestosterona, a tibolona. E a tibolona é interessante porque ela tem ação androgênica, estrogênica e... Eu entrogênio. amo a tibolona, eu prescrevo muito. É, tibolona, tibolona é, é muito bom. Eu tô falando que tem pessoas que usam tibolona e que ficam na dúvida. Não é hormônio idêntico? Sim, né? não, não. Não atua também nos fogachos, não sei se é isso que você percebe. Sim, né? mas né? pra libido eu acho que é, é excelente. É Para atrofia vaginal. É, tem essa ação androgênica. Por, por causa, causa da ação androgênica, né? É. Mas... E não dá tanto esse pensamento, né? Porque ele, ele tem... Como ele tem feito para gestar gente, você pode usar ele só, sem nada, né? Sem nada, isso. Então, é uma excelente terapia também. É... Se tem mais perguntas, gente, a gente vai ter que terminar. Porque já estamos chegando aqui no final. Vamos ver aqui. Elogios aqui. Vamos lá. Eu acho explicação... Ana Paula, eu não entendi a questão do câncer de intestino. É, a gente tem um aumento de risco na pós-menopausa para o câncer de intestino, né? Não é e isso? Usando, usando a terapia hormonal, a gente tem uma proteção. Diminui isso, é, a, gente a gente protege, proteção. diminui o risco. A terapia com a testosterona... É, a terapia com a testosterona, Melinha, é essa questão. Assim, na realidade, a gente não tem... É, aqui no Brasil a gente não tem nenhum medicamento você não vai na farmácia e toma, usa testosterona para a mulher, a gente não tem a gente não sabe qual é a dose né a gente sabe qual que é a dosagem que a gente necessitaria é, teoricamente gente só, é. né mas a gente não tem uma padronização não. então é. é uma coisa assim é uma coisa empírica, empírica né? é. o que a gente tem dos congressos o que a gente tem realmente são doses Empíricas e é, realmente a gente tem que ser manipulada, testosterona só tem manipulado aqui Isso. no Brasil. Não tem testosterona eh, testosterona para comprar de, de grande laboratório, não. É, Ela tem que ser manipulada, a gente não sabe exatamente qual é a dose, vamos dizer, segura, a gente não sabe, mas é, é usado de maneira empírica, pode ser usado? Pode, pode ser usada, pode. Né? Mas é, é aquele negócio, a gente não tem estudo, né? então a gente não tem o estudo. Não avaliando o risco, avaliando o dose. O que a gente e tem é progesteronas com efeito androgênico, né? Uhum. Que que é o que a gente usa para melhorar uhum. quando a paciente tenha queixas de libido. Ou então associar testosterona ou tópica, uhum. mas sempre manipulada, sempre né, pensando. A gente sempre. Não tem. Tem o androgel, né, na verdade. E tem o androsten uhum. também, que é o triosteres, é, mas é foteres, é, é fioterápico. Fioterápico. E também os estudos são pequenos, né? não são é. estudos grandes, assim, de, de randomizados, multicêntricos, não. A gente tem é, estudos tem pequenos, tipo mas é fitoterápico. Também. E o androgel é um gelzinho, assim, uhum. é, é pequenininho, é, é um gelzinho. Mas também não foi feito esse estudo para TH com mulheres, não. É, mas também a gente, nos, a gente aprende muito mais com, com opinião de experts em congressos né, off-label, né, a gente é. fala que é off-label, né, a gente não tem estudos com testosterona é, de laboratório, estudos de igual a gente tem com estrogênio progesterona, que a gente tem tanta segurança, assim. Eu, eu, eu prefiro, não sei qual que é a sua opinião, Kézia, eu prefiro entrar com testosterona sempre depois. Depois, porque, porque muitas vezes tudo. só com é. a correção da atrofia, correção do fogacho, melhora do sono, você já tem melhora. É. Sim. E a minha experiência com testosterona tópica, ela, ela não, é, não é boa. É. Então, eu acho que assim, exatamente, uma é. vez que já teve uma melhora que não tá precisando, tá, tá bom assim, tá bom assim. Podemos experimentar a testosterona? Podemos. E aí a gente avalia depois, né? Vera, parabéns pela escolha de assuntos de maior importância, pela excelente explicação aos profissionais de nada. Sim. Vera, estamos aqui às ordens. Pessoas elogiando, Ana Paula, fisioterapia medicina ayurvédica, muitos elogios, ah, sim, excelente é. a live, a Melinha, dieta, essa aí dá outra live, Melinha. <risos> a gente pode até fazer isso depois, a né? chamou a Nutri, a Nutrona fala sobre dieta na pele menopausa, a gente pode fazer muitas Poder. coisas legais aqui. Gente, tem, nossa, tem muita, muita coisa aqui, Alessandra, muitos comentários, muitos elogios, gente, muito obrigada. Olha, o pessoal te elogiando, batendo palminha. Sim, sim, sim. Muito obrigada sim, sim. pelos comentários, Muito pelos elogios. mesmo. A gente promete trazer mais coisas, né? Mais sim. lives, já de repente fazer mais profissionais. Eu começar. acho que é o início de um assunto que a gente tem muita coisa pra falar, tem. né? Que é, tem muita coisa tem pra, muita pra falar, coisa. Pra fazer post, fazer vídeo. A gente pode fazer vídeos também. Porque tem muita coisa. E a gente tá começando esse projeto aqui. Aguardem novidades, se a gente tá com muitas ideias aqui, de trazer esse tema, de montar aqui mesmo um serviço de atendimento à mulher no climatério e na menopausa, que a gente percebe que é realmente um momento que a mulher precisa uhum. né, de ter informação de qualidade para ela ser protagonista do seu cuidado. Isso. Não é só toma essa pílula, engole aí tchau. É. Não, a mulher tem que se cuidar e tem que né ela tomar as rédeas. Uhum. A gente vai só mostrar o caminho é. para ela aí. Eu acho que o que é importante a gente esclarecer é que na verdade era a intenção que eu tinha é da gente tirar um pouco esses mitos associados ao hormônio, de que o hormônio é perigoso, de que o endo... né? a gente usa o hormônio com muita segurança. Eu acho importante a gente falar também Késia, que é A gente está embasado em estudos, a gente está embasado naquilo de mais novo que tem, nos estudos, né, assim, mais sérios porque a gente sabe que tem coisas aí que cada um faz a sua cabeça e que a gente fica inseguro em, em, em usar, né? Então eu vejo pessoas que têm, não sabe exatamente de onde que está vindo, de que forma que está sendo prescrito e tudo. Então acho que a, a, a nossa intenção é, é de esclarecer, de trazer aquilo que a gente tem de, de mais moderno e de mais confiável, de mais seguro, né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Beijo grande.